Olá, meu nome é André e hoje eu tô aqui pra falar um pouquinho sobre altruísmo. E para quem não sabe, o que é altruísmo? É ajudar alguém sem querer algo em troca. Todo mundo aqui vai dizer, ah, mas eu ajudo todo mundo e sou altruísta. Mas se você ajuda alguém querendo se beneficiar com isso, você não é altruísta. Esses tempos atrás aconteceu... Um fato interessante comigo. Eu fui no banco e tirar dinheiro e tava na fila do caixa. E tinha uma senhora na, na minha frente que estava com muita dificuldade de tirar o dinheiro para o marido dela. E eu me ofereci para ajudar e ensinei ela calmamente. E ela tirou o dinheiro dela. Ela olhou com uma cara de gratidão. E me agradeceu muito, falou palavras bonitas pra mim E eu tô aqui pra dizer pra vocês que O um mundo precisa de pessoas altruístas Que ajudam outras pessoas sem querer nada em troca É assim que a humanidade tem que agir Com boa fé, com boa vontade E quando tu ajuda alguma pessoa sem querer nada em troca Isso te faz muito bem Faz o seu dia ser melhor, faz você ser uma pessoa melhor e você fica muito, muito pleno com isso. E muitas pessoas esquecem de fazer isso durante seu dia porque geralmente as pessoas estão é, correndo, sempre perdidas no tempo, elas não olham para as pessoas na rua. Elas não dão um bom dia, elas estão sempre correndo, elas não param para prestar ajuda porque o tempo, o tempo é mais precioso. A nossa evolução, de forma geral, porque quando tu ajuda uma pessoa, tu se sente pleno, tu se sente realizado e o teu dia fica melhor, você fica mais feliz. Então, por que a gente não pode ajudar as pessoas? Por que, que a gente está preso no tempo? A gente... Está vivendo a vida presa no tempo. A gente não está aproveitando os melhores momentos que os momentos nos proporcionam. Pare para analisar o seu redor. Pare um segundo para fazer algo de bom para outra pessoa. É mesmo que você chegue atrasado em determinado lugar, mas faça algo de bom para alguém. Ajude quem precisa se querer na né? troca. A gente está muito envolto no tempo. A gente está vivendo a nossa vida preso no tempo, e é, isso nos gera um monte de coisas ruins. É, era isso que eu queria falar agora nesse vídeo, espero que o meu recado tenha te tocado um pouco e eu passo esse recado para frente, e se inscreva no canal aqui, ative as notificações para receber atualizações de vídeos no novos do canal. Me segue no Instagram, Demais, estou postando muitas coisas legais e motivadoras lá. Era isso pessoal, Ricardo Dado, até mais.